Gente amiga, entre jovens, adultos, idosos como eu, mulheres, homens, quem seja, eu quero convidar vocês para virem participar do nosso curso Paulo Freire em Tempo de Fake News. Em tempos em que tem tanta gente falando meias verdades, vamos participar de um curso em que a gente tenta e consegue falar verdades inteiras.